Fala, fala, galerinha! Ô, oh. oh, foi mal! <risos> fala, fala, galerinha! E aí, pessoal! Eu, eu sou o Norberto! Carol. E esse é mais um Elefante Literário, com o um book haul de outubro! Com o um book haul de outubro! <risos> até sair, até sair! Mês passado eu tinha falado que ia ser o o último book haul, mas... Né? Mas a gente decidiu fazer junto esse mês porque são pouquinhos livros E aí tem muitos que a gente comprou em comum Vai dar uma ajudada também Então o primeiro livro de outubro que a gente comprou Foi o Lado Feio do Amor Que inclusive já tem um vídeo com resenha e booktalk aqui no canal A gente vai deixar um card aqui em cima Com as informações pra quem não viu assistir Os dois livros que a gente comprou em conjunto foram Pictamundi, de Glace Couto Finalmente compramos e... Yeah Norma já leu Acho que em breve deve ter resenha, ou talvez a gente faça uma dupla, né? É uma das minhas próximas leituras. Nossa! Próximo livro, fake. A gente viu alguns vídeos andando aí pelo Booktube esse mês e decidimos comprar de Felipe Barenco. A gente não leu ainda, mas próximas leituras aí, provavelmente. Cada um deve experimentar a sua maneira o peso insustentável da baliza eu acho que é uma coisa bem... O meu quarto livro nesse mês, na verdade, foi um presente. A sustentável leveza do Se, que eu estou louca pra ler. Uma amiga minha me visitou esse mês, Lívia, fofa, de Fortaleza. E ela trouxe pra mim, me deu um presente. Me indicou muito, me recomendou demais esse livro. Outras pessoas também já tinham me indicado. A história se passa em Praga, que foi um país que eu... Ixi, país. País. É um país. Um país, um país. geografia. Que foi uma das cidades que eu conheci esse ano, então... Estou curiosa e ansiosa pra finalmente conhecer Milan Kundera. Em setembro, o autor Michael Penfield entrou em contato com a gente Perguntando se a gente tinha interesse em conhecer o livro novo dele, Kisama Então Kisama é uma literatura juvenil que se passa no século XIX, naquela época do Império E conta a história de Kisama, que foge da senzala para encontrar sua mãe desaparecida Muito legal, a gente tá ansioso para ler No começo de setembro, quando a gente tava indo pro aeroporto Com destino a Bienal do livro Carol Essa Carol <risos> Me deu o livro, Eleanor é Park, da Rainbow Rowell eu não entendi o que ele falou. É meu primeiro livro da autora e as pessoas falam muito bem desse livro. Dizem as linhas, as boas linhas. Que, que vale muito a pena, o quê? <risos> eu quero muito ler. Pra saber sobre o que fala a história. Outra aquisição que eu fiz no começo de outubro foi. Isla e o Final Feliz, um daqueles impulsos repentinos de passar pela Saraiva e não resistir a entrar e sair de lá com um livro na mão, não é verdade? Tem tá Então, Isla e o Final Feliz também foi uma aquisição de outubro. Eu tenho na minha estante um exemplar duplicado de Eu Sou o Mensageiro, de Marcos Zuzac, e meu irmão me falou que estava acontecendo um sebo aqui em Natal. Então eu peguei esse exemplar duplicado e dei para ele levar e fazer alguma troca lá. E como resultado da troca desse sebo, eu tenho agora o Diário de Danny Frank em uma versão de bolso. O quê? <risos> é mais com um cachorro, né? Então, já chega. Carol Frank. <risos> Para, se você fizer uma pose, faz uma pose. Ela é tá bem triste, ela tá triste, não. Então, o Diário de Danny Frank também foi uma aquisição de outubro. Então é isso, galera. Como eu falei, o vídeo foi bem curtinho em relação ao mês passado, né? Que não teve pra ninguém. <risos> e aí, a gente não pretende realmente fazer tantas novas aquisições, mas de vez em quando a pessoa... Impossível, não, não consegue controlar. Não, ninguém tá aqui pra julgar ninguém, né? <risos> então é isso, se você gostou, dá um joinha. Se vocês quiserem que a gente faça alguma resenha especial, que tenha algum interesse, fala aqui nos comentários e a gente vai conversando. E se é a primeira vez que você tá vendo o canal, se inscreva e siga a gente nas redes sociais, que estão aparecendo aqui. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Eu não vou, vou coisar nada. <laughs>